vocês estão. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre ambiguidade. Ambiguidade é um assunto bastante cobrado em vários vestibulares e inclusive no Enem. Nós vamos trabalhar justamente em cima disso a partir de agora, ok? Então aproveitem aí e bora lá! Antes de começarmos a falar exatamente o que vem a ser a redundância, o que vem a ser a ambiguidade, né, esse duplo sentido, nós vamos ver um pouquinho essas placas. Né, as que estão aqui trabalhando, o que estão aparecendo aqui nesses slides, ok? Então, essa primeira aqui, ó. Família muda, vende tudo. Percebam que, se formos ler isoladamente aqui, sem entender pelo contexto, da, fica a ambiguidade né, se a família é muda, se a família né, tem essa deficiência de não falar, ou se a família mudou de lugar e por isso está vendendo tudo. Olha como é importante. Temos todo um contexto, como é importante, temos toda uma interpretação para poder entender exatamente o que a mensagem está passando. Nessa outra, nós temos aqui a seguinte frase. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Fezes de quem? As suas ou as do cachorro? Olha só a situação complicada em que nós chegamos aqui. Já nessa outra placa, temos até uma brincadeira, né? Então, olha lá, nossos clientes nunca voltaram para reclamar assistência funeral. Então, a, o jogo aqui da ambiguidade dá justamente por isso, né? Nesse sentido de é, contextualizar, de divertir, por ser uma propaganda. Não voltaram por quê? O trabalho foi bem feito, por isso que eles não voltaram para reclamar? Além das propagandas que podem usar a ambiguidade, justamente porque querem usar, porque têm essa intenção, né, de uma maneira intencional, as tirinhas também podem fazer isso. Geralmente tirinhas têm a ideia de trazer uma, um fundo humorístico, né, trazer um humor ali implícito, ou às vezes até explícito, nas falas das personagens. E a ambiguidade às vezes pode, pode, né, pode ser utilizada sem problema algum. Então, olha lá. Alguém entrou na nossa casa enquanto estávamos fora, e seu cachorro não fez nada. Você não disse que o Chacota era um cão de guarda? Ele é, mas guarda as coisas erradas. Percebam aqui a ambiguidade na palavra guarda. Outro exemplo de tirinha com bastante ambiguidade. Geralmente o Garfield mostra, né? as tirinhas do Garfield vêm bastante com é, ambiguidade justamente para trazer o tom de humor. Então, olha só a tirinha. Comida para gato com pouca gordura. E por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Então, percebam que né, não dá para entender se a comida é, tem pouca gordura ou se o gato, né, ou se a comida é para gatos, magros gatos que não tenham gordura. A definição de ambiguidade, então, se dá da seguinte maneira. A função da ambiguidade é sugerir significados diversos para uma mesma mensagem. É uma figura de palavra e de construção, ou seja, é uma figura de linguagem. Embora funcione como recurso estilístico, para ter um estilo, nós vimos ali na propaganda, nós vimos ali na tirinha, a ambiguidade também pode ser um vício de linguagem, como ocorre nas duas placas lá de cima, né? a família muda e a questão das, das fezes, que decorre da má colocação da palavra na frase. Nesse caso, deve ser evitada, pois compromete o significado da oração. Então, se a, se a ambiguidade for usada de forma intencional, ela vai ser uma figura de palavra, de construção, justamente para causar a ideia de um estilo, que ocorre ali na propaganda e depois nas tirinhas. Ou ela pode ser um vício de linguagem, como ocorre lá atrás, né, nas placas né, de, da, da, de venda da família e a placa né, de que o, o cão, né, as pessoas precisam tomar cuidado com as fezes do cão. É, no, no primeiro caso, nós temos ali um problema porque comprometeu o significado da oração. É no primeiro, no segundo caso, nos outros dois casos aqui, na propaganda e nas tirinhas, não é um problema porque foi intencional. Então, quando a ambiguidade é intencional, tem esse intuito de dar o duplo sentido, ela não é, ela não apresenta problemas. Beleza? Mas alguns exemplos de ambiguidade que comprometem o sentido do texto. Primeiro exemplo. Os corpos do casal B serão exumados pela segunda vez nesta semana. A ambiguidade aqui nos mostra se a exumação já ocorreu uma primeira vez, lá no início do inquérito, e agora vai ocorrer pela segunda vez, ou se a exumação ocorreu duas vezes nesta mesma semana. Então, a colocação da palavra ali ficou um pouquinho complicada. Né? Outro exemplo: o presidente americano produziu um espetáculo cinematográfico em novembro passado na Arábia Saudita, onde comeu um peru fantasiado de Marine no mesmo bandejão em que era servido aos soldados americanos. Quem estava fantasiado de Marine? Marine é uma espécie de fuzileiro naval, tá? Quem estava fantasiado, o peru ou o presidente? E quem era servido no, no bandejão? O peru ou o presidente? É óbvio que a gente sabendo, né, conhecendo, tendo uma leitura é, de vida, uma leitura de, de mundo, a gente sabe que o que foi servido foi o peru. Né? Mas batendo o olho, lendo essa frase dessa maneira, cria-se né, essa ambiguidade, essa possibilidade de duplo sentido. Beleza? Já que nós vimos de que se trata a ambiguidade, vamos agora fazer exercícios beleza Bom, os exercícios estão lá em tarefas no teams ok e aí vocês podem acessar por esse formulário ok está aqui nesse link ou pelo qr code que está aqui do lado também qualquer um dos dois vai é, te direcionar para lá beleza é, se você quiser saber um pouquinho mais e dar um pouquinho de risada também existe um vídeo é, do Meli, Merlin, Mellins, assim pronuncia, não sei, e do Leandro Hasson, né, dois humoristas brasileiros, que eles fizeram uma espécie de stand-up já há um bom tempo, mas é muito legal o conteúdo desse, desse vídeo. É, tem lá no YouTube, tá bom? No próximo slide eu vou deixar aqui essa dica de vídeo para vocês, tá bom? Eles explicam de uma forma bem bem divertida, bem lúdica, o que vem a ser a ambiguidade, o que vem a ser o pleonasmo, o que vem a ser a tautologia... É, que são algumas definições para esse assunto de duplo sentido. Beleza? Até a próxima aula. Até mais. Valeu, pessoinhas!